Esse vídeo de hoje, pessoal, estamos aqui Como ganhar essa linda Cabecinha que está aqui Mas, bom, gente É, então Vou mostrar no vídeo como Conseguir o promocode Como conseguir o promocode Pra conseguir essa cabeça E Vamos lá pro vídeo, que é minha fácil né Bom, gente, primeira coisa Que vocês vão fazer aqui é vocês virem Aqui no rolo, escrever, calma Vou até clicar aqui: fazer, escrever roblox.com/barra promocodes Aí vocês já vão ser direcionados à linda página do código, ok, gente? Então, gente, aqui ó: este é o código. Calma, e aqui ó: Sweet Skate 2021. Copiem aí se quiserem dar um pause no vídeo, ok. Mas, bom, gente, nós vamos clicar em resgatar e promocode sucede em heading. Bom, gente, eu vou mostrar ele no meu avatar pra mim mostrar pra vocês. Mas, então, pessoal, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para seus amigos. Bom, gente, eu vou tirar aqui meus acessórios da cabeça, que é o único que tem, né? Bom, gente, é o meio que tão... Tô... Olha, meu Deus. Do... Eu vou pagar pro R15 pra eu conseguir mover o meu personagem pra vocês conseguirem ver. Aqui, calma. Ah, não, não tô... tá... Ah, não, não é aqui, é aqui. Eu sou muito inteligente. Bom, gente, aqui está essa linda cabecinha. Pra quem gostar, pegue. Pra quem não gostar, também guarde de recordação. Gente, ainda meus robux não chegaram. Ainda meus robux não chegaram. Mas... Como dizem mesmo o site, pode demorar uns 15, 14 dias ou até 20. Porque às vezes o site dá problema ou às vezes é meio de... demorado para chegar. Mas é assim mesmo. Uns 5 dias talvez chegue mais cedo de vocês ou talvez demore mais do que o esperado. Mas bom, gente, eu meio que tomei strike do YouTube e eu não tô conseguindo fazer live. Então por isso e eu porque... vou... E por isso eu não tô conseguindo fazer live. Por isso que eu não estou fazendo live. E meu pai já começou outra oferta do cassino. E ele tá no level 80 por ca... em dois dias. Por causa que... Acabou, dia. que acabou o dinheiro lá. Bom, gente. Eu me... meio que eu tomei strike do YouTube. Eu não vou conseguir muito fazer live. Mas eu vou tentar fazer meus vídeos. E. Não. É. Tá bom? E. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, gente deixe like se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para seus amigos yeah mas sim então vocês <risos> o vocês me falou vocês o falou hoje top